A nova carta do Clash Royale Além do Gigante Elétrico, agora temos o Espírito Elétrico E tá muito forte, custando 1 um de elixir Tá uma loucura, se liga só como ela funciona E como ela tá forte, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada, já estamos de volta E estamos de volta com novidades, manos Bom, ontem liberamos, mostramos... O novo gigante elétrico Agora vamos mostrar o espírito elétrico Custando um de lixir, tá muito forte Vocês vão gostar do que ele faz, rapaziada Bom, agora sim estamos aqui dentro do Clash Royale Mostrando os detalhes O novo passe, a nova arena A nova temporada pra vocês Elétricas, o negócio tá doido, rapaziada Bom, é o seguinte, você já vê aí ao fundo A imagem da arena, né Como seria a, are... a arena é, inspirada aí no Shocktober, rapaziada Com muita eletricidade, manos Tá demais, tá linda mesmo, manos Bom, primeiro que eu vou mostrar pra vocês aqui, gente já, já Chega junto com tudo É o seguinte, rapaziada Não apoia ninguém na loja ainda, quer apoiar alguém? Mano, faz aquela boa, vem aqui atrás na loja Quem apoiar Coloca o código BRUNOCLASH Você não vai pagar nada por isso e ainda consegue ajudar O canal Bruno Clash e concorrer a Gift Cards esse mês vai ser doideira, rapaziada. Vai ter gift card no Instagram pra todo mundo que mandar aí, comprovando que apoiou o canal, comprou gemas, comprou alguma coisa, comprou passe. Vai ganhar gift card lá no Instagram. É só ir lá e me marcar no Instagram, no Stories. É isso, e voltando agora aqui pra nossa arena. A gente viu a arena aqui, agora vamos ver a temporada. O passe, mano, olha como tá bonito o passe. Essa nova torre tá linda demais, vocês vão ver. Bom, aqui o passe... Recompensas que você já conhece. Mas olha essa recompensa aqui. A nova torre da temporada. Tem até aquele símbolo, né? Que apareceu. Acho que na. Quando revelaram o gigante elétrico. Aparecia aquele negócio, aquele marcador de, de energia, né? Tá ali, ó. Aparecendo. Tem muitos detalhes. Você vai ver daqui a pouco. Na arena, manos. Bom, é o seguinte: além disso, tem também o emote no Patamar 20. Olha esse emote, que legal! O emote. Do gigante elétrico, cara, tá lindo demais, manos. Bora liberar isso pra vocês verem agora Agora sim, rapaziada, os quatro emotes e a nova torre Isso mesmo, os novos emotes estão aqui, todos os emotes do gigante elétrico Olha, esse daqui é aquele que vem no passe, que a gente já recebeu a informação que vem no passe Esses outros três, a gente ainda não tem a informação de como eles virão Mas... Com certeza aí devem vir em algum momento ou na loja ou em promoção, não sei se vai ter alguma mudança aí nos planos, mas são esses os outros três, dá uma olhada. <risos> Muito legal né rapaziada, esses são os quatro emotes do gigante elétrico e já está selecionada aqui a torre nova, a torre do rei das princesas no novo estilo rapaziada. Tá demais, agora vamos fazer o seguinte, manos Já vimos o novo passe, as recompensas do passe A nova arena nessa parte aqui Agora vamos mostrar pra vocês a grande novidade Oh, calma, não, calma, calma, faz o seguinte, ó A novidade do dia, o espírito elétrico, rapaziada Então, dá uma olhada nesse vídeo que acabou de sair do Clash Royale Com as informações do nosso espírito elétrico Elétrico É, rapaziada, o espírito elétrico foi uma doideira Ó, calma, vamos ver mais, vamos ver na calma aí, ó Galera, tá aí pra vocês, na tela, pra vocês verem aqui Olha, custa um de elixir E vocês vão vendo ali que eles vão, ele vai batendo nas tropas, ó Ele passa, parece que é a eletricidade, pros de trás, ó Eu não, não consegui, não sabemos ainda, né, ao certo Pra quantos ele passa, mas ele bate no primeiro e ele passa ali na horda, ó. A horda tem ali o vindo, vem vindo ela tem ali os seis da horda, seis servinhos. E ela vai passando pra trás, se não me engano, ela acaba passando pra todos, ó. Pra todos, passou pra todos, pelo menos seis, a gente sabe que ele repassa ali o dano. Então aí, ó, acaba sendo um custo muito baixo pra poder tancar, por é... Tancar, acabar com a horda de servos, por exemplo. Ou aí, contra os destruidores de muro, contra a gangue Olha que oportunidades bacanas pra você se defender, hein, galera Demais, né, rapaziada? Demais, demais, demais Muito legal, e vocês gostaram aí da nova olhadinha que a gente deu aí no novo Espírito Elétrico? Calma que a gente ainda vai jogar com ele Vou trazer aqui pra vocês os detalhes jogando com ele E vocês vão saber tudo sobre ele também Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá então A gente já tá aqui com o nosso... Gigante elétrico na deck Vamos dar mais uma olhada aqui O que ele faz com mais algumas cartas Hoje a gente viu, ontem a gente viu mais um pouquinho Hoje a gente vai dar uma olhada a mais Também com outras tropas O que ele faz rapaziada, bora lá Bom, bora lá então, vamos colocar aqui nosso amigo Gigante elétrico Rapaziada, nossa a nova Carta que a gente tá testando agora Temos o espírito elétrico já confirmado Já demos uma olhada no que ele faz E como ele faz, quanto ele custa Agora então basta esperar pra testar Os dois juntos né Calma que vai dar, mas dá uma olhada Nessa nova arena Olha que linda, primeiro vamos ver ali Ele destruindo a horda de servos Olha, ele toma ali Acho que 30% de dano e não sofre mais, é né? 30% de dano, acaba com toda a horda de servos Dá uma olhada nos detalhes dessa nova arena, rapaziada Vou dar aquela seguradinha aqui, será que dá pra segurar? Não sei, acho que, acho que não, hein Vamos ver, vamos ver se dá pra segurar ali Ajuda a segurar pelo menos pra aquela torre não cair Agora vamos ver os detalhes, né rapaziada Tem muito detalhe de Spark aqui na arena Temos ali ao lado, do lado direito, aqui, ó, aqui, lado, aqui, do ladinho, aqui do ladinho A parte da frente da Spark, né, gigante como se fosse um transformador, não sei ao certo Lá ali atrás da torre da princesa, lá em cima, ali ó, lá no cantinho Tem também, parece aquele, aquela meia, aquela meiuca da Spark, né? Aquela parte da bobina, parece, né? Então tá ali em cima também é, Na arena, você vê que tem ali uma parte que parece que são fios Que estão sobre... estão é, na arena, né? Ligando a arena toda, ligando as, as torres todas em um único circuito, né? Parece... A gente tem do lado esquerdo, lá atrás, lá no outro canto A gente tem, parece ali, é, uma parte de cima da... como se fosse da Tesla Parece que ela tá é, encapsulada E embaixo ali tem um marcador de energia também, né? A gente vê aos lados, né? Ali na, na parte de cima, no teto das cabanas Tem também aquele símbolo de energia, né? Ligado também a alguma coisa lá pra dentro O fio vai passando lá pra dentro, né? Bom, nas pontas a gente tem as, aquela parte de cima das Teslas e também na, a, na torre a gente vê ali que tá ligado numa bobininha lá em cima da torre da princesa e do rei Tem bobininhas ligadas na energia descendo o fio também Tem também um cacto ali, a gente vê um cacto na torre do rei também E a torre do rei agora, aquela alavanca que ele puxa, tá? Parece que é mais automatizada, bonitona Tá lindo demais, cara, lindo demais A gente vê cactos diferentes ali, do lado esquerdo, do lado direito e embaixo também, ó Várias referências a cacto, lá em cima também a gente tá vendo ali uma referência Entre ali uh, o cacto e a bobina do Spark ali, ali atrás, ali em cima, bem em cima A gente vê fios, né, passando E o rio ali no meio da arena não é rio Na verdade é uma passagem de fios Ligando uma parte da arena a outra, galera Muito legal, hein Bora ver agora na prorrogação O que acontece quando entra a prorrogação Será que muda um pouco a arena? Bora ver agora, rapaziada Tá aí pra vocês! Acendeu tudo, rapaziada! Acendeu ali o, os canos onde passa um fio na arena, né? Que ligam um o circuito. Acendeu aquele símbolo de energia nas, nos tetos das cabanas nas laterais. Ah, aquela bobina lá do outro canto ali, ó, aquela bobinona lá do outro canto, tá ligada, agora soltando energia também. Lá embaixo, atrás da Torre do Rei, lá embaixo, também tem duas bobinas, duas cabeças de Tesla, né? Ligadas com energia entre elas. Tá muito legal também. Muito bacana a nova arena do Clash Royale da temporada nova aí. Tá muito bonita, rapaziada. Bora dar uma olhada agora de frente na arena como estão as torres do rei e das princesas. Agora sim, rapaziada, já estamos de frente com as novas torres do rei. E da princesa, agora vocês podem ver ela de costa e de frente ali, como elas estão bonitas, galera. Olha que legal que aparece ali, nas torres das princesas tem aquele símbolo de energia, na torre do rei tem a coroa acesa, né, com uma luz ali, e funcionando as bobinas ali, trazendo energia pra elas. Olha que bonito de frente essa torre. Agora vamos fazer o seguinte, vamos derrubar a torre pra saber o que, que aparece quando derrubamos a torre, né. Porque... Sempre tem uma interação diferente. Vamos ver como vai ser. E aproveitamos e testamos de novo aí o nosso gigante elétrico. Agora eu vou encher de coisa. Vamos ver o que acontece colocando muita coisa próxima aí do gigante elétrico. Será que ele fica vivo? Vamos ver se ele fica vivo, ó. Será que fica vivo? Nossa! Cara, ele quase destruiu tudo. Sobraram dois esqueletinhos, mano. Dois esqueletinhos. Bom, vamos agora com o nosso gigante elétrico... Espelhado, rapaziada, nível 10, mano Nível 10, meu amigo Deixa eu mostrar pra vocês o que ele faz aqui, rapaziada Deixa eu botar aqui na frente um caçador Pra vocês terem uma ideia do que ele faz, ó Vou botar o caçador bem em cima Pra ele dar o dano bem de frente, ó Dá uma olhada É isso, ó, já foi, meu amigo E não é porque é nível 10, não Tá espelhado, mas não é Nível 9 também destrói o caçador adversário Tá incrível Bora clonar aqui nosso... Gigante elétrico, mete a fúria e olha como ele fica maluco. O negócio fica doido. Olha como bate esse nosso amigo, hein? Vamos botar aqui um. Vamos botar tudo que a gente tem de, de tropas ali. Vamos ver se dá pra segurar ali. Será que dá? Olha. Ih, segurou, hein, rapaziada. Mas tava tomando muito dano já, né? Uma doideira, rapaziada. Dá pra brincar bastante aí com as novas cartas do Clash Royale. Ainda tem o espírito elétrico, rapaziada. Bom. Tá demais, tem muita novidade, ó, oh, tem novidade amanhã também, cara, fica tranquilo que tem mais novidade amanhã Então, não vacila, se inscreve aqui no canal, rapaziada, não deixa passar, se inscreve no canal, dá aquele tapão aí, ativa o sininho E é claro, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você quer saber do gigante elétrico e do espírito elétrico que eu trago pra vocês, beleza? Então é isso, manos, nos vemos daqui a pouco, ou a qualquer hora, ou amanhã, não sei Calma, se liga só, se inscreve no canal pra não perder nada, porque eu volto já já. Beleza? Então é isso, falou, abraço e foi! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas. É, eu sou boato. Inscreva-se, inscreva-se.